Diretamente de esteio, na quadragésima edição da Expo Inter, no estande da ABHB, eu estou com a Célia Costa, que é proprietária da Malt Store. Lacélia, me conta um pouquinho do shopping de vocês, essa parceria que vocês fizeram este ano com a associação. Bom, uh, através do, da Jaqueline, do Eu Tenho Visto e do Luciano, do Luxo do Gaúcho. Uh, a gente acabou conhecendo a, a Tati e fizemos essa parceria para alguns eventos, né, trazendo os o shop. pretendemos levar isso, essa parceria para adiante me conta um pouquinho sobre o Shopping de vocês, o diferencial é um show bastante procurado, é bom todo mundo gosta, me conta um pouco esses Shopping que a gente trouxe agora para esses eventos foram são os da da cervejaria Coruja e da cervejaria Barco e a gente... são choppes mais leves, né? combinam bem com, com churrasco, com parrija. E hoje a gente trouxe um mais escurinho, também tem essa pegada para carne, né? para alguns cortes de carne. Essa parceria que envolve a carne, que é uma grande paixão do gaúcho, assim como a, a cerveja. O que, que você acha? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Sem dúvida, não. um churrasco com uma cervejinha tem, tem o seu valor. Para aqueles que não conhecem a Maltistore, onde é que ela fica aqui em Porto Alegre? Nós temos duas lojas: uma no bairro Bela Vista, na Rua Amélia Teles, e 396, e no Moinho de Vento, na Padre Chagas, 339. Eu conversei com a Célia Costa, que é proprietária da Malt Store. Quem tiver afim de um churro bem gelado e gostoso, é só comparecer lá. Aline Merladete para o portal AgroLink.